Tá pra nós Nossa senhora E aí família Vocês estão vivos ou não estão? E aí E aí E aí E aí, e aí? E aí? E aí? E aí? Não, tá entendendo, você tá ligado em cima da base moleque, agora que eu tô te vendo Então fica quieto, você tá ligado meu mano que eu vou te contar Você tá com o leão no peito, mas não é da tribo de Judá Então você fica quieto, pois você é ambicioso Eu vejo no seu espírito que é ganancioso Melhor você parar porque você é mentiroso O que te mata por dentro é ser orgulhoso, é complicado Então se me liga, eu não acelero, você tá ligado, meu mano, que nessa batida você sabe que eu sou sincero Eu vim pra ganhar de 2 a 0, minha inspiração é César, não é nem porque eu quero, porque eu sou sincero Você acelerou sim, mentiroso Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Cadu Vamos que vamos, DJ É, Cadu Vou, vou, vou, vou Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa Fuck, fuck você já tá ligado, meu mano, a rima é comprometida. Leão de Jidá é estilo de vida. Vou te falar, não é, é o Ratafari, meu mano. Tá ligado que nós chega no estilo Kamikaze e te mata. Mano, nós é um do gueto. Tá ligado, meu mano, sou o leão da pique preto. Mano, não é pantera negra. Tá ligado, eu sou mais feroz, então você não assemelha. Deixa eu passar para você, não fez o ataque. Tá brisa dança parecendo usando crack. Não tô entendendo qual que é que foi do baque Meu mano, agora fortalece meu ataque. Você entendeu, não tem resposta, você é bosta Você tá ligado que é motivo de chacota, já não Falou que tava mais nervoso. Tá ligado que eu chego rimando no pique periculoso. E eu queria ter o um pulmão pra fazer tudo isso, hein? Maluco! Sem resposta! 30 segundos, terminou, volta! Vai, Vinho! Sorta, uma loja, gente! Caralho, eu fiquei com falta de ar só de ouvir rimando, maluco! Ah. Ha! Huh. Yeah, e aí se liga na né, sequência de bang bang mas hoje nessa batalha aí eu não vou arrancar seu sangue escrever mais uma letra nem vou usar caneta tá ligado melhor que escrever que pague tu com o capeta é muita treta já deixa eu te falar e novamente eu te digo hoje eu vou te assassinar Aí meu mano meu semblante é o cadu cê tá na sorte mas um pouco nervoso você trombava a morte deixa eu te falar maluco foi assassinado tá dentro do hospital e vai ficar é degolado dentro da geladeira sem brincar é igual sozinho, porque eu só vejo frieira. Eu não peguei essa aí. Yo, yo. <risos> Tem resposta do outro lado: 30 segundos para Jonão. Não. Vai que vai. Oh, oh, oh, oh se você não entende a sua mente, ela tá sozinha Eu tô ligado que pra longe você caminha Pantera negra perde a linha Mas que pantera negra é essa? Na hora de ataque, ela, dá patinha. Muda, ela tá patinha Nunca, qualquer que que aqui eu vou contando, a rima que é boa, eu já vou depravando. Eu tô no hospital, né, meu parceiro? Você vai morrer assisti -teado. eu vou botar o travesseiro. Então oh. fica quieto, eu sou assassino, sangue frio. Melhor você parar porque é fogo no pavio. Se você não entende, qualquer é lábia morreu com travesseiro por ter denunciado a máfia. Yes. Oh. Valeu, valeu, Grimão que fala, o jornal começa. Família, terceira e decisivo um round. Quem quer batalha violenta, pesada, sangrenta, mão voa eu alto eu e eu grita: eu eu eu o seu crânio! Eu! O seu crânio! Eu! Mata ele! Eu, eu, eu, eu, eu. Ah. Eu nem preciso puxar vibe Eu vou começando rimando antes que o mundo se acabe Mundo se acabou, você tá de pose Mas você é um falso MC igual 2012 É profecia, melhor você ficar quieto, cê tá ligado Porque você aqui tá atrasado Melhor você parar na telecine você tentou acabar comigo, eu tava de boa, de lambuzia Cala sua boca, nós demonstra o procedente De acabar o mundo, tenha certeza que acabo com você Cê morre direto pro caixão, tá ligado meu mano Vai sair arrastado dentro do furgão Aí meu mano é para o cemitério Se liga é papo sério Presságio é você para o cemitério Cê já entendeu, o bagulho é louco alienado E desse jeito rimando Tá pique zumbizado A mensagem agora eu vou compartilhar A rima aqui é boa, eu vou impactar Cê vai me colocar no furgão Pode ir pra. Esse daqui é o novo integrante da Mistérios S.A. Uh, uh, uh. Ó, oh, é desse jeito meu mano, nós já aprova É Mistério é S.A. desvendando suas vitórias misteriosas aí, não não queria a gente um Demorou, Ué! aqui sou verdadeiro Sabe que agora, eu sou traiçoeiro, Pesquisando minhas vitórias, demorou parceiro Fala isso pro meu estadual e pro meu nacional no Rio de Janeiro Ué! Estadual, meu mano, Esse é sem Foi lá no Rio de Janeiro. A pergunta: você ganhou? Não, meu, meu mano, tá ligado? Eu sou assim. Se eu fosse lá, não ia ser pra sair ruim. Não.